Era tudo certo aqui que tá falando, eu é o lobo vou ah. que não tem uh, como chama? Tem negócio lá? Skin, vamos lá! Um, aqui vamos quebrar madeira. Começar a quebrar madeira. Olha, abri o inventário e consegui madeira Consegui duas coisas, isso é beleza. aqui duas cores que beleza Aqui... Aqui... Aqui... Uop. Aqui... Aqui... Beleza. Beleza. Aqui pega pega coisa, pega aqui.